Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender algo muito legal, a gente vai aprender como que a gente consegue obter índices ou então, até mesmo extrair bandas a partir de imagens. E como isso pode ser muito útil para segmentação, que é o que a gente vai aprender na nossa próxima aula. Para quem é que se inscreveu no canal, se inscreva. Vamos prestar atenção aqui que a gente aprendeu algo muito interessante. É, então, para começar, como sempre, vamos começar apagando a memória do R. Então, vou escrever remove list igual a ls, abre e fecha parênteses, né? remove, faltou o E aqui, ótimo. É, vamos ativar o pacote, então a gente vai utilizar a biblioteca aqui em inglês, né, library, vou colocar o nome do pacote, spimage, ctrl, enter, e vamos carregar os dados de exemplo, né. É, a gente ensinou como que a gente abre imagens no R do próprio computador de vocês. Assista essas aulas aí para trás. Mas nós vamos abrir uma imagem do próprio arquivo de exemplo. Então, vou criar aqui o um endereço igual a exemplo ima, imagem E aqui dentro vou colocar 10. Eu quero carregar o meu, minha imagem referente ao meu décimo exemplo. Vou escrever aqui, ó. É, em M, que é o nosso objeto que vai a nossa imagem, igual a ler.image. É, coloca aqui o nosso endereço, ou coloca aqui plot igual a verdadeiro, para aparecer para a gente aqui a nossa imagem. Então nós temos aqui uma imagem de uma plântula, e nós precisamos, então, né, nós vamos aprender como que a gente faz para a gente extrair bandas dessa imagem, ou, então obter índices utilizando os valores de cada um desses pixels. Existe uma outra playlist, chamada Curso de Análise Computacional de Imagens, que eu explico direitinho o que, que compõe uma imagem. Né? Uma imagem como sendo uma matriz tridimensional, onde a gente tem três bandas, uma correspondente a R, G e B. E dentro de cada uma dessas matrizes, né, a gente tem valores referentes aos nossos pixels. Okay? E a partir dos valores desses pixels, a gente consegue estimar, Índices. É, esses vários índices que a gente pode obter, algum deles nós conseguimos ver com essa função chamada PROT indexes Se eu colocar aí PROT e N, é, nós vamos ver vários índices calculados a partir dessas fotos considerando então os valores de cada um dos nossos pixels. É, lembrando que esse índice ele é muito útil para nós fazermos a segmentação, e após a segmentação, a gente consegue obter vários estimadores importantes, né? é, como comprimento, número de objetos, né? é, área, perímetro e por aí vai. É, a imagem é meio espichadinha, né? então talvez não fique tão fácil para vocês verem aí no vídeo, mas a gente consegue ver inicialmente aqui a nossa banda de vermelho, de vermelho a banda de verde a gente consegue ver que no verde a gente tem um destaque bom tanto para a planta quanto para a raiz aqui na banda de azul a gente consegue ver que a gente tem um destaque muito interessante aqui para a raiz né? a gente tem, utilizando a banda de azul tons mais claros para a raiz, tons mais escuros para a parte aérea e tons intermediários para o nosso background, para o fundo né? então isso aqui é um índice bem interessante de a gente trabalhar, né? a banda de azul. Aqui a gente tem a média dos valores de R de G, né? as médias dos valores de R de B E por várias combinações a partir dessas bandas, a gente vai conseguir obter diferentes índices. Nesse daqui, que é o vermelho dividido pela soma de R de G e B, a gente consegue ver que a gente tem um destaque muito bom da parte aérea e não aparece a raiz. Então, se for nosso objetivo estudar a parte aérea, talvez esse daqui seja um índice interessante de nós utilizarmos, né? É, o B, sobre é RGB eliminou o fundo, né? De uma forma assim, destacando ela em relação à plântula. E a gente vai tendo vários índices, né? E a gente tem até muitos outros índices que não são apresentados aqui. É, então, inicialmente, vamos considerar aqui a título de exemplo... É esse índice, ou melhor, essa banda de azul ok? então o que, é que nós vamos fazer? vamos criar um objeto que vai conter apenas essa banda de azul então eu vou criar aqui um objeto vou né? chamar ela aqui de máscara, poderia ter qualquer nome, vou colocar mask igual a grayscale então, o que, é que a gente vai obter então? é uma matriz em escala de cinzas né? a partir de quem? A partir da nossa imagem. E qual que vai ser o método que a gente vai utilizar? Qual que vai ser o nosso índice? Eu vou utilizar o B. Se eu utilizar o R sobre RGB. Né? Eu vou escrever R dividido por RGB. Mas eu, como nós vamos utilizar aqui apenas o B. Vou colocar aqui. ó, B, vírgula, plot igual a true. Então a gente consegue ver aqui como está né, esse nosso objeto Nem faz muito sentido chamar isso aqui de máscara não, chamar isso aqui de G, Y, OK né? scale, ótimo Então a gente tem uma imagem aqui em preto e branco considerando apenas a nossa banda de azul Eu posso vir aqui e pegar essa matriz, onde a gente tem valores bem pequenininhos correspondente aos pixels em escuro, e valores bem próximos de um correspondente a esses pixels mais claros. Então, posso pegar isso e colocar em uma escala de cor para facilitar aqui a nossa visualização. Então, para isso, a gente pode utilizar a função plot_image. Vou colocar aqui só o gs para a gente ver o que vai acontecer. Ctrl, Enter. Vai aparecer aqui a mesma imagem, né? mudou, né? mas eu posso vir aqui e colocar... Ou igual. Dentro dessa cor eu posso carregar uma paleta de cores própria. Né? No exemplo aqui dessa função vocês vão ver como fazer isso. Ou então eu posso aqui simplesmente utilizar uma das paletas de cores que a gente já tem prontas dentro do pacote. Uma que eu gosto muito é a paleta de cores de número 3, né? onde a gente tem aqui valores variando do vermelho para os menores valores até um azul né? para os nossos maiores valores. Então a gente consegue ver se nós utilizarmos valores maior do que 0,7, 0,75 a gente vai conseguir né, selecionar o que, que é a nossa raiz e valores abaixo né, de talvez aqui um 0,2 a gente vai conseguir selecionar o que, que é a nossa parte aérea. Tudo bem? É, então, na próxima aula, nós vamos aprender como que a gente utiliza esses valores aqui desses pixels para a gente fazer essa segmentação, né? ou seja, isolar os pixels correspondentes à raiz e correspondente à parte aérea, então correspondente à plântula como um todo. Tá então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal, compartilhe os vídeos aí né, com os colegas de vocês e até a próxima aula.